Fala pessoal, beleza? Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos. Nesse vídeo você vai entender como que as peças elas vão se encaixando aos poucos e de maneira sutil e sorrateira. Matéria importante, dá uma olhada só nessa matéria. Jornal Contábil, novo RG Digital será obrigatório para todos. Veja como e quando fazer o seu. Olha só, nós temos essa matéria. Olha é só que diz aqui, ó. Brasileiros de todo o país terão um novo documento nacional unificado, apelidado de RG digital, que entrará em vigor muito em breve e trará consigo mudanças importantes relativas à segurança, unificação de dados e até mesmo sua utilização para viagens. Segurança, unificação de dados e utilização para viagens, ou seja, todos os seus rastros, seus dados digitais estarão todos unificados aqui dentro desse RG digital. Aí olha só o que fala a matéria. Novo documento terá o CPF como cadastro único e reunirá diversos documentos dos brasileiros em uma única versão. Dentre os documentos que serão incluídos no novo RG Digital, teremos o CPF, título de leitor, carteira de trabalho, carteira de motorista, dentre outros. Aí continua dizendo, olha só. A implementação do novo RG Digital determina que os institutos de identificação de todo o país tenham até o dia 6 de março de 2023 para implementar o novo modelo de RG Digital. Aí olha só. A definição e criação do novo RG Digital unificado veio através do decreto de número 10.977 que regulamenta a lei número 7.116 de 29 de agosto de 1983, publicado no Diário Oficial da União, o GOL, no dia 23 de fevereiro. O documento será única e a autenticidade será realizada através de QR Code, que funciona até mesmo offline. Além disso, por permitir a validação eletrônica, o documento é considerado mais seguro e reduzirá drasticamente a falsificação de documentos por golpistas e estelionatários. Então, nós temos aí a criação agora essa esse documento digital esse RG digital né CPF digital RG digital isso aqui está conectado com a imagem eletrônica e Neuralink totalmente conectado tá então a gente tem aqui olha só Bill Gates diz que celulares estão morrendo e serão substituídos por tatuagens eletrônicas se você viu o vídeo passado onde eu falo sobre as tatuagens eletrônicas então se nós podemos ler o nosso documento digital, nenhum smartphone celular, nós vamos poder fazer isso através da tatuagem eletrônica, porque ela vai substituir os celulares e smartphones e muito mais do que isso. Dei também para vocês a matéria aqui da interface Neuralink do Elon Musk. Então, se você consegue ter acesso ao seu documento digital por um celular, por um smartphone, pela tatuagem eletrônica, você também conseguirá fa fazer isso pelo Neuralink, pela interface. Neural do Elon Musk, tá? Ainda tem outra matéria aqui em cima, tá? Vou estar tá abrindo pra gente, ó. Smartphone com a mente. Vou estar tá lendo pra gente isso aqui. Lembrando que eu vou deixar o link no final para vocês estarem é, analisando, tá? Vou deixar o link para análise. Elon Musk diz que o primeiro produto da Neuralink controlará smartphone com a Implante cerebral, aí diz assim ó, quem precisa de uma tela sensível ao toque quando você tem sua mente? Então veja, se você pode acessar o virtual pela mente, pela tatuagem quântica, assim como é feito pelos celulares, logo essa carteira digital, esse documento digital, esse RG digital, CPF digital, vai estar todos conectados com tatuagem quântica, Neuralink, né? a, a interface cerebral, tudo conectado, ou seja, se você não tiver a tatuagem quântica, se você não tiver uma interface cerebral, você não conseguirá ter acesso, você não conseguirá demonstrar que você faz parte do sistema, que você é registrado, que você é cadastrado, que você é um cidadão, que você é uma pessoa, porque o que, que dá acesso a essas informações futuramente apenas implante cerebral, interface cérebro, máquina, ou através de tatuagem digital tatuagem eletrônica é, com microchips por enquanto isso se fará por meio do que smartphones e todos os computadores da rede mas estamos caminhando a passos largos para a internet dos corpos além da internet das coisas a internet dos corpos onde poderemos ter acesso a essas informações pelos próprios corpos com a tatuagem com o implante cerebral entende? Você tem aqui, olha só, gigantes da indústria farmacêutica e da tecnologia estão se unindo para projetar dispositivos que podem hackear os sinais elétricos do seu corpo. Bom, lembrando que eu vou deixar para vocês o link dessas matérias para você estar analisando, tá bom? Essas coisas estão todas conectadas. Estão sendo implementadas, e é isso. Essas matérias que eu tinha para estar colocando aqui para a gente. Espero que tenha sido útil para você. Sou Gleison Santos, vou ficando por aqui. Shalom, shalom, e amor do Messias para todos os irmãos. Canal Método Secundário, e até o próximo vídeo.